Olá para todos e todas. Eu sou Norma Cosmo. Participei da, dos plenários do meu regional, CRP14, de Mato Grosso do Sul, e hoje estou no Conselho Federal de Psicologia, participando do Plenário da Gestão 2017-2019. Me formei no início dos anos 1990, época em que a sociedade estava marcada por questões políticas, históricas e sociais bastante diversas do que temos hoje. É, sempre participei no campo das minhas práticas nas políticas públicas, principalmente na psicologia escolar. Tive a oportunidade também de trabalhar é, pelo Ministério da Justiça, é, discutindo e atuando junto ao SOS e racismo. As questões raciais também é uma questão que interessa a psicologia. Verificamos hoje o quanto a sociedade mudou. E se a sociedade mudou, a psicologia também. A psicologia mudou tanto em número, cresceu, como em práticas. Hoje a diversidade é grande sobretudo aquelas em que insere uma presença da psicologia no âmbito das políticas que atende a maioria da população brasileira. Essa é a nossa psicologia, a psicologia que transforma, a psicologia que modifica, que mobiliza, porque todas as psicologias nos interessam.